A paz, amados irmãos e irmãs. Aqui quem fala mais uma vez é Everton Damasceno para o canal Preparando para o Arrebatamento. E a mensagem que venho aqui trazer hoje, humildemente, é a respeito do amor. E para que possamos falar sobre esse assunto, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Antes de começar a ler o texto, quero contar um pouco sobre este tema. Há quase quatro anos atrás, eu me converti a cristão e de lá para cá, a cada dia, a cada instante, o Espírito Santo foi ministrando em meu coração, como ele sempre faz com todas as pessoas. E a cada dia que eu me aproximava mais de Deus, ele abria mais a minha mente e me mostrava meus erros. É desse jeito que vem a transformação. Ela começa de dentro para fora e o nosso coração vai sendo moldado a cada dia. Certa vez, eu estava no monte orando ao Senhor para que eu fosse salvo para que eu escapasse, juntamente com minha família, das mãos do anticristo. Naquela época eu não entendia muita coisa sobre arrebatamento, grande tribulação e coisas desse tipo, pois eu ainda estava começando a estudar o livro de Apocalipse. Eu lembro que... Sempre ia ao monte clamar por escape da grande tribulação. E o Espírito Santo falou fervorosamente em meu coração, dizendo... Everton, você deve amar as pessoas. para mim isso foi um choque, pois eu acreditava que... Eu já amava as pessoas, mas aí então eu comecei a analisar minhas atitudes. E poucos dias depois cheguei à conclusão que eu realmente não amava era quase ninguém. Eu era egoísta e só pensava em mim, não ajudava ninguém. E quando fazia era de má vontade. Eu caí em desespero naqueles dias. E tomei uma decisão que ia mudar. Então, amados e amadas, vamos à leitura do texto 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o um Tal que soa ou como o sino que time. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria e ainda que distribuísse toda minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se insoberbece Não se porta com indecência Não busca os seus interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor nunca falha mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor percebe irmãos que sem amor não adianta nada eu posso ser o que mais fala em línguas estranhas ou eu posso entender a língua dos anjos que se eu não amar Nada adianta. Eu posso ser o homem que mais faz profecias na história da humanidade, que sem amor não sirvo para o bem. Agora, do que adianta se eu mandar uma montanha se jogar lá no mar, se não amo as pessoas? Eu poderia dar todos os meus bens, ainda que poucos, para os necessitados aos necessitados, mas se for por aparência, o Senhor não se alegraria. A palavra diz que o amor é sofredor, Jesus morreu por amor, o amor é bom, não mal, como eu digo que amo se maltrato próximo. Vamos refletir em nossas atitudes, pois foi assim que percebi meus erros. A pessoa humilde reconhece que falhou e que falha. O amor não tem inveja. O que tem de cristão invejoso por aí não é brincadeira. Já que o canal aqui fala de arrebatamento, então vou usá-lo de exemplo. Como que a pessoa quer ser arrebatada com esse tipo de sentimento e comportamento, como diz o texto lido, quem ama trata com carinho. Quem ama não se acha mais que os outros e nem é egoísta, como é o Erra. Quem ama não é injusto e nem fica brigando por aí, como muitos crentes barraqueiros ficam. Ouçam bem, o amor tudo suporta. Leia o que está escrito em Lucas 6,29. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Não que você vai sair pedindo que para todos te esbofetear. Mas o que o texto ali mostra é que o amor suporta todas as coisas sem devolver com o mal. Isso é amor. Nosso conhecimento é em partes, por isso tantas linhas de pensamentos diferentes em relação às profecias do fim. Mas quando o filho do homem governar aqui na terra, Todo conhecimento em parte será eliminado. Mas enquanto isso, enquanto o conhecimento em partes ainda existe, devemos amar as pessoas. Sem acepção, sem olhar classes sociais, status, raça e outras coisas mais. Porque, do que adianta se eu acredito no pré-tribulacionismo e julgo os pós, dizendo que eles serão deixados para trás? Ou, para que ser pós-tribulacionista, falando que os pré são falsos profetas? Ou então, se eu acredito no mesotribulacionismo, por que eu vou julgar o pré e o pós, dizendo que todos não têm Deus no coração e são usados pelo diabo. Entendam, amados e amadas, sem amor de nada adianta ter fé. Quem ama respeita a interpretação do outro, ainda que não concorde, mas respeita sem o condenar. Aquele que chegar a esse patamar verdadeiramente tem um nível espiritual elevado e é maduro espiritualmente. O que quero dizer com isso tudo é que o Espírito Santo é, é que pelo Espírito Santo eu percebi que sou muito falho e que preciso ser transformado a cada dia. Um passo importante é a percepção do erro E ter a atitude Para mudar Pois não adianta nada Eu ver o meu erro E não admiti-lo Amor é atitude Amor é fazer Algo bom em prol do outro Não é apenas dizer Que ama e pronto Muitos dizem que ama Mas na hora de demonstrar o amor mostram que não amam Eu não vou é dizer aqui quais são as atitudes de amor, pois se não vou ficar falando eternamente, mas vou dizer apenas um versículo, que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz assim, Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Todos nós conhecemos a atitude do amor e devemos praticá-lo. Para finalizar, todo aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, pois Deus é amor. Não adianta nada eu ter fé e não ter a atitude de amar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor... É de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós E enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros